Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou compartilhar com você o ritual matinal de um milionário sem milhões. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. O meu objetivo aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo para viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você o meu ritual matinal que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos, de forma a iniciar o meu dia de maneira positiva, 100% alinhado com os meus valores e com aquilo que realmente importa na minha vida. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro e ajudar aqui o canal a crescer e levar essa mensagem para mais pessoas. Mas por que isso é tão importante? Se você analisar, Várias pessoas de sucesso, desde esportistas de alta performance, autores, empreendedores, enfim, pessoas que conseguiram se destacar no que fazem, você vai ver que tem um aspecto em comum. Todas elas possuem rotinas, hábitos e rituais com muita disciplina para conseguir realmente se tornar o melhor naquilo que fazem. E principalmente no período da manhã, que é aquele período onde a maioria das pessoas são mais produtivas, elas devem focar naquilo que vai trazer o maior retorno no dia para ela, seja cuidando da sua saúde corporal, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, e não começar o dia trabalhando já, resolvendo o problema dos outros, trabalhando na agenda do outro, mas sim focar na sua própria agenda. Mas antigamente não era assim, eu não tinha tempo para nada, quando eu trabalhava lá na L'Oréal, era diretor de Marketing Digital e Comunicação aqui no Brasil, e naquele momento ali, eu tinha 10 despertadores de manhã, eu ia acordando naquele esquema do snooze, né? Botava uma hora antes, depois 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Enfim, para ter aquela sensação de que tenho mais um tempinho na cama e depois acordar correndo, sair desesperado pro trabalho. E após estudar vários gigantes aí da produtividade, do bem-estar, né? Que foram pessoas que eu. Vi lá no Tim Perry Show, no James Alto Show, no Spirit Pig, vários podcasts aí que entrevistam pessoas de sucesso e, by the way, um livro Animal é o Ferramentas dos Titãs, do Tim Ferriss, porque lá ele analisa várias dessas rotinas aí de pessoas de sucesso, eu comecei a entender que a manhã era sagrada, tem também um outro livro, né, o, o Milagre da Manhã, que fala muito da importância né, de você tratar a sua manhã, o ritual ali daquele momento do dia de maneira muito intencional para você iniciar como um campeão, para você iniciar uma rotina aí de um milionário sem milhões. Então eu quero que você entenda aqui como que eu cheguei no meu ritual matinal e que possa identificar ficar alguns desses hábitos para começar a implementar aí na sua rotina. Então, para começar, eu me programo para acordar entre 5 e 6 horas da manhã. Talvez seja muito cedo aí para muitas pessoas, mas essa foi uma das principais mudanças que eu trouxe para minha vida e que me agregou absurdamente. Eu sempre tento respeitar pelo menos as 7 horas aí de sono. Então, eu adapto entre 5 e 6 horas da manhã, dependendo do horário que eu for dormir no dia anterior. Então, logo que eu acordo ali, né, eu só boto o despertador uma vez, não fico fritando bolinho, que nem diz meu amigo, né, rodando de um lado para o outro, e já dou um abraço, um beijo de bom dia ali na Thaísa e tal, fico um pouquinho com ela, mas ela ainda tá dormindo sonâmbula, mas eu vou lá, levanto da cama e a primeira coisa que eu já faço é pegar esse fonezinho aqui, que porra, foi um puto investimento na minha vida, que é um fone wireless, né, pequenininho, depois eu boto aqui a especificação, mas não jabra e aí já boto aqui, pego meu celular e boto uma sequência de vídeos que eu já salvei lá na minha playlist ou podcast, porque tem algumas etapas aí logo no início que eu vou lavar o rosto, vou escovar o dente vou espremer o meu limão na água, botar o sal do Himalaia, são várias coisinhas que eu faço ali nos primeiros 10, 15 minutos que eu já vou ouvindo conteúdo para me desenvolver. Botei o fone, liguei a playlist, vou para o banheiro ali, dou uma lavada de rosto para acordar, sorrisão no espelho né, para começar o dia com aquela positividade. E aí eu tenho uma coisinha que me sugeriram um dia desses, que é um óleo essencial de alecrim, que eu pingo aqui já no meu, no meu pulso, né, esfrego um pouquinho, e dou três respiradas profundas, porque o alecrim ele já te desperta pela manhã, então isso me dá já uma pequena energia a mais ali para começar o meu ritual. Então eu vou para a cozinha, espremo o limão, boto o salzinho do Himalaia, tomo uma colherada de chia também, então tem um momento ali né, de hidratação e desintoxicação, né, que o limão tem muitas propriedades legais, e dali eu já vou para os meus alongamentos. Enquanto eu estou alongando, também estou ouvindo lá o meu podcast. Então eu faço uns 10 minutos de alongamento, que é muito importante também para você se destravar, principalmente olhando para o longo prazo. Então eu faço alongamentos é, no corpo inteiro, de perna, né, lombar, braço. E daí eu começo a me preparar para a minha meditação. Então a primeira coisa que eu faço é acordar o corpo. Então eu faço um minuto de exercícios intensos então eu faço polichinelo, depois eu corro no mesmo lugar e faço algumas flexões um minutinho. Aqui não é para ganhar massa muscular, é apenas para despertar o seu corpo. E antes da meditação eu leio a folha do eu, né? Que é o que eu chamo de me E ali nessa folha eu tenho várias coisas super importantes que eu vou treinando o meu inconsciente para que ele já entenda que todas essas questões são realidades e assim eu vou reforçando vários assuntos muito importantes e a minha folha ela é composta pelo meu propósito de vida, né? minha arte, minha missão, enfim, o meu statement que fica lá, que é eu ajudo indivíduos a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Aí vem uma descrição de como que eu vou compartilhar esse meu propósito com o mundo, depois os meios que eu vou conseguir compartilhar esse propósito que são prioritariamente meios online através dos meus cursos, coaching, mentoring, lifestyle hacking, palestras, eventos, livros, enfim, o trabalho e os formatos. Em seguida, eu exploro as áreas que eu preciso masterizar na minha vida, que são empreendedorismo, desenvolvimento organizacional, desenvolvimento pessoal. Em seguida, eu descrevo os meus cinco principais valores e o que, que eles representam para mim com exemplos concretos. E aí eu vou falar de paixão e amor, de liberdade, de crescimento contínuo e exploração, de saúde e vitalidade, de consciência e espiritualidade, que são esses cinco e principais valores na minha vida. Depois eu vou ler as minhas forças e aonde que eu me destaco. Depois das forças, eu exploro os meus cinco principais objetivos na vida, tanto olhando pro lado profissional quanto pro lado pessoal. E eu trago ali também quais são os indicadores que eu vou saber que eu estou indo na boa direção. Em seguida, eu mentalizo um pouquinho no meu vision board, onde, através de imagens, eu tenho ali a representação do meu futuro ideal, e para finalizar eu leio as minhas fichas de atitude, que basicamente ditam um pouco o sentimento para eu iniciar o dia, quais são os focos da minha vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal, como que eu vou me sentir realizando tudo que está ali nos meus objetivos, e eu termino me perguntando qual é a única coisa que se eu realizar hoje vai fazer o meu dia valer a pena, e aí eu trago, né, para o contexto do dia que eu estou iniciando. Pode parecer muito, mas quando você está acostumado com esse ritual, isso vai me tomar mais ou menos uns 5 minutos para ficar refletindo e visualizando todos esses elementos. Em seguida, eu iniciei alguns exercícios de respiração que vão me tomar ali mais ou menos 3 a 5 minutos. Eu gosto muito de uma sequência que eu me inspirei do cara que é conhecido como Iceman, eu vou botar o link aí para você entender como é que é, mas isso acelera a minha respiração e oxigenação no meu organismo antes de eu meditar. Em seguida, eu faço a minha meditação que varia entre 20 minutos a 40 minutos, dependendo do meu mood, dependendo de quanto tempo eu tenho na manhã, e eu procuro fazer ao ar livre, no meio da natureza, geralmente é um horário que não tem muita coisa acontecendo no mundo, é só som de passarinho, som da natureza, vento nas árvores e tal, mas quando eu não estou no meio da natureza, o que eu faço é também botar o meu fonezinho e ouvir os Binaro Beats, que são batidas aí que estimulam o sono profundo, a concentração. Então, isso na meditação também me ajuda bastante. Após a meditação, eu agora vou fazer os meus exercícios de gratidão, né? Eu tenho um caderninho. Então, ó, eu começo com esse caderninho aqui. Eu amo escrever, né? A mão, né? Foi um app que eu desenvolvi. É, novamente, aí, depois de alguns anos, sem escrever muito. E aí eu inicio indicando qual foi o principal aprendizado que eu tive no dia anterior, e dessa forma eu tô sempre buscando aprender algo novo do dia, que é um dos objetivos que eu tenho, aprender algo novo, ler um livro por semana e implementar rapidamente os aprendizados na minha vida. Então isso daqui me ajuda a sempre trazer o que, que eu aprendi, e eu agradeço, né, sou grato por três coisas no dia anterior também, ou no dia né, que eu iniciei, e eu escrevo também o porquê de eu ser grato, porque dessa forma eu consigo ter um racional ainda mais claro da minha gratidão de por que eu estou tão feliz com aquilo dali na minha vida. Não precisam ser grandes coisas, podem ser coisas bem simples, desde ontem eu tive um jantar, tive o que comer né, à noite, como também eu conquistei, sei lá, 100 mil... É, inscritos no meu canal no YouTube, então pode ser desde coisas bem grandiosas até coisas bem simples do dia a dia. Em seguida, eu utilizo esse caderninho aqui também, que é uma pergunta por dia. Então, basicamente, você tem, caramba, você tem aqui é, cinco anos, né? Então fica 2000 e um espaço aberto que você vai botando em função do ano que você iniciou. E são 365 páginas que você vai escrevendo, respondendo uma pergunta a cada dia. Então, por exemplo, hoje foi... É, escreva cinco palavras que descrevem o seu humor. E aí é legal que você vê as palavras e as respostas comparadas aos anos anteriores. Isso vai te dando alguns insights bem legais também. O que eu tô falando, o vou vai falar, impossível, porque é, é, é de louco, né, fazer todas essas coisas. Então, esses dois caderninhos me tomam aí menos de cinco minutos, e aí eu vou para um novo hábito que eu desenvolvi, sei lá, alguns meses, que, puta, esse tá me ajudando muito, que é a minha escrita criativa, né, as minhas morning pages pela manhã, onde eu, com esse cadernão bonito, que eu comprei na Índia e, pô, tô, tô adorando escrever nele, Aqui eu pego um aprendizado, um tema que esteja na minha cabeça ou algo que eu queira aprofundar um pouco mais e simplesmente escrevo durante 15 a 20 minutos. Dá umas duas, três páginas, dependendo da velocidade que eu estou escrevendo. É, não é muito, mas já é suficiente para eu botar para fora coisas que estejam aí na minha cabeça e assim eu consigo, às vezes, refinar ensinamentos, pensamentos, reflexões que vão me ajudar no dia a dia, no trabalho, a criar um novo vídeo, a escrever um artigo. Então, isso tem sido uma experiência bem positiva, quase uma terapia comigo mesmo aqui logo pela manhã. Beleza, acabei essa parte, isso já deu mais ou menos uma horinha, uma horinha e meia, dependendo né, do que for. Aí eu vou lá e vou comer uma coisinha. Então, geralmente, ali a Thaís está começando a acordar, se não, eu faço outras coisas, mas ela geralmente prepara o nosso café Bulletproof, né? Então ele ali vem, que é um café que eu vou explicar num vídeo é, aqui embaixo, vou botar o link também, mas basicamente é um café misturado com manteiga ghee e óleo de coco que dá um boost aí de energia pela manhã. E eu também como uma frutinha, geralmente um abacate com mel, porque isso também me dá um pouco mais de carboidrato, frutose aí, pra seguir a manhã de boa até o horário do almoço lá pra uma, duas horas da tarde. Em seguida, eu gasto ali uma meia horinha de leitura, então eu pego o meu belíssimo Kindle, tento ir pro sol, que é o momento também de pegar um pouco de sol, eu tento pelo menos 15 a 30 minutos por dia de sol, seja na meditação, seja na parte da leitura, e eu leio 15% do livro. Então no Kindle você consegue acompanhar ali a porcentagem, né? Então você pode ler, né, se gostar de Kindle, dessa forma, porque é o que eu me proponho, é o meu... É, comprometimento em ler um livro por semana, então por isso que eu leio 15%, que dá uma meia hora, 45 minutos, dependendo da velocidade, da flexibilidade de horário que eu tenho ali na manhã, ou senão você lê um livro normal mesmo e quantas páginas você precisa ler para completar ali, caso faça sentido para você ler um livro por semana. E daí, se eu ainda tenho tempo, eu vou passear com o Raul, e na verdade eu tenho que passear todos os dias, quando a gente está com o Raul aqui pela manhã, e a passei passeia tarde, e nesse passeio ali de 15 20 minutos, ou eu continuo ouvindo aqui podcasts ou vídeos, tal, ou simplesmente eu vou e brinco com ele, mas é um momento que também eu tento ouvir algo para continuar me desenvolvendo, porque eu iniciei ali de manhã e às vezes eu dei um break antes de fazer a meditação, então eu continuo agora. Depois de passear, tal, dependendo também de quanto ainda tem de flexibilidade, eu sempre vou fazer o meu exercício. E aí, se eu tiver com uma academia no local onde eu estou, eu vou dar uma malhada de 30 minutos e aí continuo ouvindo podcast, audiobook, o que for. Se eu não tenho academia, eu faço lá a minha malhação do Van Damme, que pode ser 7 a 15 minutos de hits, né, que são aqueles exercícios de High Intense Intermittent Training, alguma coisa assim tal, mas que você encontra aí no YouTube. Tá, Tem um cara barbudo que eu acompanho, que é o Sérgio Bertolucci, eu acho. É, então, eu faço esses exercícios aí que são bem intensos. Ou também, pego a bike, vou para a praia, eu faço aquelas barras. E utiliza com frequência os aparelhos das academias de ginástica. Lá, mas para mim é importante ter entre 15 a 30 minutos aí de exercício. Daí, na volta, eu tomo o meu belíssimo banho gelado e aí tô 100% preparado para começar a rotina de trabalho. Ufa, muita coisa, né? Isso tudo me toma, em média, cerca de 3 horas. Então, como eu acordo ali entre 5 e 6 horas da manhã, esse ritual vai até 8, 9 horas, né? no máximo e eu bloqueio minha agenda para nada acontecer antes das 10 em termos de reunião, é, ligações, né, videoconferências, porque assim na primeira hora do trabalho eu me dedico a planejar o dia, então focar na única coisa que eu devo fazer, realmente as prioridades que eu vou focar pelo período da manhã que é o período mais produtivo e assim eu já planejo o dia de forma super disciplinada focada para começar lindamente já com aquele sentimento de que cuidei de mim e não comecei o dia na correria cuidando da agenda dos outros. Mas você deve estar pensando aí, eu você é maluco, olha a quantidade de coisa que você faz, você, você é completamente utópico, eu não tenho tempo pra nada, imagina ficar três horas aí cuidando de mim, blá blá blá. Cara, se você não tem esse tempo, você começa devagar, eu não comecei acordando 5 horas da manhã, Para mim era difícil pra caramba. E não é fácil ainda, porque eu costumo dormir tarde. Então você comece com o primeiro passo. Em vez de programar 3 horas, comece programando 30 minutos. E não escolhe tudo isso, escolhe alguns desses rituais, aqueles que você acredita que vai te trazer mais valor e começa por isso. 30 minutos, aos pouquinhos vão aumentando, de repente você consegue aumentar para uma hora, depois uma hora e meia. Se fizer sentido, você vai trazendo mais tempo para você para conseguir assim cuidar ainda mais das suas saúdes, né? Corporal, mental, espiritual e várias outras coisas. Mas Ian, eu odeio acordar cedo, não consigo acordar cedo. Novamente, vai devagar, não começa acordando às 5 horas da manhã se você vai dormir uma hora da manhã. Tenha muita atenção para a quantidade de horas de sono. Então tente dormir mais cedo, para assim você ter mais facilidade de acordar cedo também e não ser um grande problema na sua vida. Mas Ian, eu já acordo muito cedo, eu vou trabalhar na puta que parei, eu acordo 5 horas da manhã para começar o um trabalho às sete e meia. Então aqui você precisa começar a negociar um pouco mais de flexibilidade com seu chefe, porque de repente você consegue trabalhar de casa pelo período da manhã, você consegue ver e chegar lá 7 e você chegar a 10 e 11 e meia. Então tem muitas formas de você conseguir flexibilizar esses acordos aí, porque nem todo mundo precisa estar lá 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 8 horas da manhã. Isso tudo é negociável. Se você acha que não é possível, crença na sua cabeça. Eu negociei isso quando eu trabalhava na L'Oréal com os meus chefes, conheço várias pessoas que negociam, então é uma questão de estratégia e de conseguir esses acordos mais flexíveis aí para liberar tempo da sua manhã. Mas Ian, eu não tenho disciplina, isso é porra, coisa de exército e tal. De novo, disciplina é um músculo e disciplina é liberdade. Quanto mais disciplina você tiver na sua vida, mais liberdade você vai ter para realizar isso tudo. Eu também não comecei super disciplinado, pulei várias dessas rotinas aí no início, mas eu fui vendo o valor, fui vendo o porquê de fazer cada um deles, e hoje pra mim é um prazer, é quase um vício se eu não faço tudo isso pela manhã, eu sinto que tá faltando algo, mas óbvio que eu sou super flexível, eu adapto também. Então, se eu não tiver as três horas, né, porque pintou uma reunião importante pra começar às nove, eu acordei às sete e tal, eu adapto, eu vou tirando elementos dali, em vez de ler 30, 40. 45 minutos, eu não vou ler, vou deixar para ler à noite, em vez de meditar 40 minutos, eu vou meditar 20 minutos, em vez de fazer exercício de manhã, de repente eu vou fazer à tarde. Então você tem que ter flexibilidade, não seja um soldadinho né, que vai também se autoflagelar se não conseguir seguir ali com os passos, isso é para o seu bem-estar e não para você ficar infeliz caso não consiga fazer, mas Ian você não tem filho que te acorda 3 horas da manhã ou que acorda 5 horas da manhã que vai chorar e vai descaralhar todo o ritual, é verdade, não tem filho, tem um bulldog francês que é, não é um filho, mas enfim, tem algumas responsabilidades, então realmente você vai ter que adaptar e ter mais flexibilidade aí nesses rituais, por isso que é tão importante você ter as coisas modulares, porque se você não conseguir fazer uma coisa, você vai fazer a outra. Se você não tiver três horas, você vai ter uma hora. Então sempre pense o que, que você pode fazer de melhor naquela hora que seu filho estiver dormindo e que você conseguir ali né, escapar entre o choro e o outro. Mas isso... É, não tem muito jeito mesmo. Com o tempo que se os seus filhos vão crescendo, você vai né, retomando aí mais flexibilidade, vai ter um período de sobrecarga mesmo, né, recém-nascido, mas você conseguindo aí, dependendo da rotina que você tiver com o seu filho, né, porque tem horários específicos, talvez que ele acorde, que ele.. É, que tem que mamar, tal, sei assim, que você vai adaptando e fazendo o que é possível. E é melhor fazer algo do que simplesmente não fazer nada. Bom, então é isso. O vídeo ficou um bocadinho longo, mas eu acho que foi importante compartilhar um pouco do meu ritual para te dar várias ideias aí de pílulas e coisas que você pode começar a fazer para de repente se fizer sentido para você não é certo e errado aqui não tem fórmula mágica mas se fizer sentido para você você ter um ritual completo desse aí que eu chamo ritual de milionário cem milhões porque com certeza quanto mais tempo você gastar com o seu desenvolvimento com o seu cuidado né, para você iniciar o dia de maneira positiva e já vencedora, com certeza você vai ter mais qualidade de vida aí e ter uma vida mais alinhada com seus valores, que são as coisas mais importantes aí para ti. Então fica aqui o desafio para na próxima semana você conseguir acordar pelo menos 30 minutos mais cedo, aí você vê se você quiser acordar uma hora mais cedo e defina quais são os hábitos que você vai querer testar para você ter uma rotina matinal mais positiva e comenta aqui embaixo dizendo o que, que deu certo, quais foram os desafios, as dificuldades, o que, que você já vem fazendo e tendo valor. Comenta aqui com a gente porque assim a gente vai poder aprender contigo e também eu vou poder criar novos vídeos no futuro para te ajudar para ter uma rotina matinal de um milionário 100 milhões. Se curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo com uma galera porque eu tenho certeza que vai poder gerar valor em suas vidas. e se você a fim de acompanhar um pouco mais do meu estilo de vida, das minhas viagens, minhas aventuras, meus aprendizados, me segue lá no Instagram, arroba porque lá eu também faço stories diários com hacks de produtividade, de saúde, de minimalismo, de viagens